Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é essa jardineira que ela é dois em um, ela pode ser usada como jardineira ou como calça porque essa parte aqui é removível, tá? Para fazer essa jardineira a gente usou este neoprene maravilhoso, super tendência, tá? Lá do site da Teodora Tecidos, eu vou deixar todos os no box de informação para você, adqu você adquirir o tecido, lembrando que as leitoras do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto, tá certo? Tem molde dessa jardineira lá no blog e agora eu vou tirar e mostrar como ela fica como calça. Então tá aqui pessoal, agora como calça, ela tem bolso, tá? Ela é super facinho de fazer e fica um charme. Então, se você quiser aprender a fazer essa jardineira barra calça, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a jardineira. E ela é muito simples de fazer porque a gente tá usando neoprene, então ela não precisa de nenhum tipo de, de abotoamento, tá? Tá?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 Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar a nossa calça, tá? Uh, eu vou montar uma perna e vocês repetem o processo aqui na outra perna. Então, você vai pegar aí o lado chanfrado da parte da frente e vai colocar aqui a parte do seu bolso chanfrada, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura. Ela não se contenta em estar aqui. Ela tem que vir. aonde eu estou mexendo, né, Valentina? É, meu amor, mãe. Precisa gravar vídeo, meu amorzinho. Ó, oh, gente, olha, gente. Vem aqui, vem. Vem aqui. Depois que você costurar essa parte, você vem aqui com o fundo do seu bolso e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura fechando o fundo do seu bolso. Ele vai ficar desta forma assim, costuradinho, ó. Aí, você vai vir aqui com a parte da, da perna das costas e vai colocar também lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura, olha, pela lateral... E pela entreperna, certo? Vamos pegar aqui a parte, então, do macacão que você vai fazer, tá? Da jardineira. Gente, vocês vão pegar aqui, olha, a parte da frente e parte das costas. Então, você vai pegar, olha, vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura, olha. A parte da frente você vai fechá-la inteira. Na parte das costas... Você vai colocar as suas duas tiras aqui antes de fechar, tá? E aí depois que você faz isso, daqui vai ficar a parte de baixo aqui. É só você encaixar ali na calça, costurando então no seu macacão. Vocês vão ver aqui que eu vou fazer isso, tá? E depois, se você quiser, você coloca um botão aqui, né? Olha, vai ficar dessa forma. Eu vou colocar um botão de pressão aqui, tá? Ó, sim. Mas aí, fica a seu critério, você coloca o tipo de abotoamento que você preferir, ok? Então, agora, a gente vai a máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Eu vou costurar tudo na overlock, mas se você não tiver overlock, não tem problema. Você pode costurar na sua máquina reta, com o um ponto zigue-zague, com aquela agulha de cabeça dourada, ok? Agora que a gente já montou as duas pernas, você vai pegar uma perna, vai deixar do lado do avesso e a outra do lado do direito. Você vai introduzir a que está do lado do direito aqui, dentro da que está do avesso, ficando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E aí, você vai passar uma costura reta aqui, olha, fechando todo o cavalo da sua calça, certo? Aí, gente, o diferencial dessa jardineira é que você pode usar ela tanto como calça, como como como quanto jardineira, certo? Então para isso a gente vai precisar colocar um cós na calça. Então você vai tirar a medida aí da sua circunferência total da cintura, no seu corpo onde você vai querer que a calça fique. Tirou a medida, vai cortar uma tira reta, tá? Não precisa ser enviesada, nada, porque a gente tá trabalhando com malha. Eu não tinha uma tira reta, então, eu cortei duas tiras, dando o tamanho total. Passei uma costura aqui na lateral. Aí, a largura fica a seu critério. A minha vai ficar assim, olha, com cinco centímetros, mais ou menos, tá? E aí, eu vou encaixar este cos aqui na minha calça. Já vai ficar uma calça montada, beleza? Depois, eu vou vir aqui com a parte aqui da minha jardineira, né? E aí, eu, ó, ela tá montadinha, tá vendo? Eu coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido e passei uma costura com a tira prendendo aqui, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai passar uma costura aqui fechando a sua jardineira, a, essa parte aqui da jardineira, você vai fechar também. Então, você pode passar uma costura no overlock mesmo, porque depois a gente vai colocar os botões aqui... E isso vai encaixar aqui no cos por dentro, olha. Desta forma, assim. Tá? Então, ele vai ficar encaixadinho aqui no cos. Então, quando você quiser usar como jardineira, você abotoa. E como, quando você quiser usar como calça, você tira. Então, fica a seu critério, tá? E aí, aqui na parte de trás, aqui dessa alça, eu também vou colocar os botões de pressão, tá certo? Então, eu vou pra máquina fazer agora... Esses passos aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Como eu disse, eu estou fazendo tudo no overlock, mas você pode fazer na máquina reta normal. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final da jardineira, super simples de fazer, tá usando muito. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um bolsinho aqui na frente, eu não coloquei, e, então, mas fica legal também se você colocar, tá? Tá usando muito esse tipo de jardineira e é bacana porque, como eu disse, dá pra vocês usarem como calça ou como jardineira, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail,